Sistemas Autônomos e para isso vou convidar aqui Eduardo Barassal para subir aqui, ele é o coordenador, enquanto vão chegando, ele é coordenador de Sistemas Autônomos de NICPR, Tiago Diogo Camura, né? analista de projetos de NICPR e Anderson Modesto da Silva, analista de NICPR. Sejam bem-vindos. Olá a todos, vamos falar em português. Para a gente começar um pouco sobre essa apresentação, que a gente quer falar de ferramentas para um bom, uma boa operação de rede de sistemas autônomos, a gente tem aqui a nossa apresentação de agenda. O que a gente quer apresentar para vocês hoje? Então a gente vai começar falando um pouco sobre a motivação da importância aí de utilizar ferramentas no dia a dia de um administrador de redes e depois a gente vai entrar nas ferramentas em si. E a gente vai apresentar aí alguns comandos básicos, alguns sites que são importantes, vamos mostrar alguns softwares e alguns projetos e grupos de discussões que vocês podem participar aí para melhorar o trabalho de vocês. Então, essa é a nossa agenda. Esse tutorial a gente vai fazer de maneira demonstrativa. Então, a gente vai acabar entrando nos sites junto com vocês. Na parte de software, a gente vai fazer aqui a instalação junto com vocês, aqui na frente, mas a gente não preparou nenhuma máquina virtual para vocês fazerem ao mesmo tempo. Então, se você quiser depois aplicar na sua rede, lá na sua empresa, sugiro depois recorrer ao vídeo para assistir de novo e seguir o passo a passo. Tá? Então, vamos lá, falar um pouco aqui da nossa motivação. Né? Por que, que a gente quis trazer esse tutorial para vocês? Então, a gente viu aí que a área de redes é uma área complexa, desafiadora e crítica. Por que, que a gente está querendo dizer isso? Né? Porque quando a gente trabalha ali com uma administração de redes, muitas vezes a gente tem um parque tecnológico composto por diversas máquinas, roteadores, suítes, servidores. Então, acaba sendo uma atividade muito complexa, porque você precisa gerenciar todos esses ativos dentro da sua rede. E ela é um pouco desafiadora, porque às vezes a gente tem o quê? um impacto muito grande, porque a gente trabalha aí, Dentro de provedores, ou então dentro de empresas, com muitos funcionários. E deixar a operação da nossa empresa ou do nosso provedor fora do ar, seja ali por um minuto, dez minutos, uma hora, pode ser um impacto muito grande. E crítica, porque algumas dessas empresas, às vezes, trabalham aí, por exemplo, com o um sistema de saúde, transmissão de dados em tempo real. E a gente precisa o quê? Tomar decisões rápidas. E com inteligência. Então, o administrador de redes, muitas vezes, tem que trabalhar de maneira muito rápida e não pode errar. Por quê? Porque o impacto pode ser muito grande. Por isso que a gente fala que é crítico. E aí, a gente fala né, que os administradores de redes são os heróis digitais. Né? Na verdade, eles trabalham aí para manter a rede sempre operante, porque acaba impactando muita gente. Tanto é que a gente fala aí que são os heróis que estão atrás dos computadores, que trabalham nos bastidores. E aí, parando para a gente pensar, esses heróis nem sempre são vistos, porque eles estão sempre ali nos bastidores. Mas deixa ali a rede inoperante. O que que acontece? Já começa um monte de chamadas no call center, começa aí um monte de problemas na sua empresa, e o pessoal começa o quê? a entrar em contato com você, para você arrumar a sua rede. Tanto que a gente fala que um bom administrador de redes, lá quando a gente dá os cursos no Brasil, é aquele que consegue dormir. Por quê? Porque aí a rede dele não teve problema, ele fez uma boa configuração e ele não foi acordado ali para resolver alguma coisa. Então, falando um pouco aí dos problemas que a gente acaba enfrentando como administrador de redes. Problemas aí, de alguns cenários problemáticos, né? A gente pode ter ali, que chega no nosso call center ali, uma devida pessoa, ou então um funcionário, falando que não consegue acessar devido o website, ou muitos clientes estão fora do ar, né? não estão conseguindo operar suas redes em casa, ou então acessar os seus serviços, ou então funcionários que também não estão conseguindo trabalhar. E alguns clientes estão aí, experienciando... O que? Uma internet lenta. Então a gente acaba recebendo tickets e chamados várias vezes desses cenários problemáticos. Mas não é só isso que um administrador de redes faz. Ele tem o quê? Às vezes alguns cenários gerenciais que ele também precisa tomar decisão. Então se ele deve expandir a rede dele, né, se ele tem que procurar mais redes para fazer peering, para melhorar a conectividade da sua rede, ou então ali se ele tem que criar um novo serviço. E aí que entra o quê? As ferramentas, que vão juntar informações que vão nos ajudar a tomada de decisão. Então, é muito importante a gente pensar nessas ferramentas, porque elas podem tanto nos ajudar nessa tomada de decisão, como resolver alguns problemas simples e às vezes nos ajudarem a predizer alguns cenários que podem vir a acontecer. Mas as ferramentas, elas não resolvem tudo sozinho. A gente precisa o que? Do administrador de redes operando. Né? Por isso que a gente bota até a figura aí do Batman. Ele pode ter ali o, o cinturão de ferramentas, mas só o cinturão não salva o planeta. Precisa do que? Do herói. E falando ali né, dessas ferramentas que nos ajudam na tomada de decisão, vocês podem ver que isso a gente tem no nosso dia a dia. A, a tomada de decisão às vezes nem precisa ser muito complexa. Pode ser, por exemplo, atravessar a rua. E você precisa do quê? De ferramentas para você tomar a decisão se você vai conseguir atravessar a rua ou não. Então, por exemplo, você vai ver o semáforo para ver se está vermelho ou verde para saber se você pode atravessar. Depois, se você tenta atravessar no momento errado, você pode pensar ali que tem a buzina, o carro pode buzinar para você dar uma corridinha. E tudo isso vai te ajudar a tomar de decisão para você poder conseguir completar uma devida tarefa. Então, a gente faz isso no nosso dia a dia, como um cidadão normal. E o administrador de redes precisa também ter ferramentas para conseguir operar suas redes e tomar suas decisões. Tá. Então, buenas tardes, me chamo Anderson, também vou falar em português. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas ferramentas. A gente vai começar a falar daquelas ferramentas mais básicas, quais são os o primeiro comando que a gente precisa usar, é aquela primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente identifica um problema na rede, né? Então, antes disso, eh, a gente costuma falar, eu acredito que o público aqui hoje, a gente deve ter, na sua grande maioria, um público mais técnico, né? Ah, quem aqui é técnico? Levanta a mão, só para se... eu saber o quem eu estou me direcionando aqui. Tá! Não tão técnico. Como é que a internet funciona? Né? De uma maneira bem simplista mesmo, a internet ela é formada por, essas re... por diversas redes distintas, interconectadas, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então, a gente tem esse formato de nuvizinha que está simbolizando uma rede. E essa rede hoje, elas são independentes, né? E existe mais de 100 mil redes, né? E essas redes, a gente costuma chamar elas, né? Na área técnica, a gente vai chamar ela de sistema autônomo. Ela é um sistema autônomo porque ela tem autonomia para definir suas regras, tem autonomia para definir políticas. É você vai decidir quais são os equipamentos que você vai estar tá utilizando dentro da sua rede. Então, você é autônomo para tomar as decisões, certo? Então, todas essas redes, elas precisam estar tá conectadas com alguém. Claro que a gente vai ver aqui que todas, elas não estão conectadas com todas as redes, mas ela está conectada com alguém que está conectada com a próxima rede, que está conectado e assim é que a internet funciona. São essas Redes distintas que são conectadas e a gente pode ver aqui nessa imagem que a gente vai ter uma rede, a gente vai ter um sistema autônomo que vai estar conectando o usuário final que é somos nós, os, os, os usuários que estamos em casa acessando. Então nós temos aqui uma rede de acesso. Nós também temos redes, né? temos sistemas autônomos que vai ser uh, são sistemas que vão estar disponibilizando conteúdo na internet, né? Então a gente vai ter, a gente vê aqui como alguns dessas redes de conteúdos. E além disso, a gente vê que ali no meio, a gente vê algumas redes que não são conteúdo, também não são acesso, mas elas estão ali servindo de trânsito para levar o pacote daquela rede de acesso ou daquela outra rede ali também de trânsito para o restante da internet. Então, a internet funciona assim, de forma que todas essas redes distintas conseguem conversar com todas, né? Você não precisa estar conectado a todas as redes, mas você está conectado com uma rede que vai te dar acesso às diversas redes que formam a internet, tá? Então, vamos para o primeiro problema. Aqui no primeiro, primeiro problema, é o problema mais básico que a gente vai trazer. Então, eu tenho um determinado... Minha determinada máquina, meu determinado host aqui. Não estou não conseguindo me comunicar com uma outra máquina, com outro servidor. E aí? Qual é o primeiro teste que eu faço? Né? Então, a gente trouxe aqui para vocês que o primeiro forma da gente ver, tentar descobrir qual é o problema, é utilizando um comando bem simples no dia a dia dos administradores de rede, que é o ping. É o comando ping, certo? O comando ping... Ah, ele tem dois tipos de mensagem, né? Quando você está falando do protocolo da versão 4 e do protocolo da versão 6, né? Então, ele vai estar tá utilizando ali ICMP ou icmpv 6 e vão ter dois tipos de mensagens ali, os tipos echo request e os echo reply, tá? Então, você vai utilizar esse comando para fazer um teste de conectividade simples. Então, eu coloco o endereço daquela rede, daquela máquina que eu estou tentando acessar e eu vejo se aquela máquina respondeu. Se ela respondeu, é porque existe conexão. Então, você sabe que você está conseguindo conversar com ela, certo? E esse é o comando que eu uso da minha máquina mesmo. Eu vou lá na minha máquina, dou esse comando, ou a gente vai estar tá utilizando também esse comando a partir de um look em glass, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente, a gente colocou uma observação aqui, né? Que a gente, vocês como administradores de rede, nós como administradores de rede, a gente tem que tomar cuidado que... É costume dos administradores de redes bloquearem esse tipo de mensagem ICMP na rede. Então, às vezes, você, não vai você dá o comando ping, mas você não vai receber a resposta. Então, vai ter conectividade, mas como o comando ping ele utiliza o ICMP... Ali no meio do caminho vai ter alguém bloqueando aquilo dali. Então, para você vai parecer que você não tem conectividade, mas na verdade você tem. Então, a gente deixa essa, aqui, essa questão aqui, certo? E como é que a gente consegue, talvez, identificar se há um bloqueio no meio do caminho, se tem alguém bloqueando o ICMP 6 ali, ou o ICMP nesse meio do caminho? Então, a gente já vai entrar aqui no próximo problema, né? Então, eu não estou conseguindo me comunicar com a determinada máquina, mas será que o problema está na minha rede imediata aqui, está no meu primeiro roteador, está no meu segundo roteador, está no meu terceiro roteador? Então, como é que eu consigo identificar isso daí? certo? Então, a gente tem um outro comandozinho, que ele é, é parceiro dos administradores de rede, certo? que é o trace route, o trace route, ele é similar ao comando ping, certo? Só que ele vai ah, de salto em salto, que a gente costuma falar de hop em hop, apenas mudando o tempo, é, o time to leave, né? o TTL, aí. então ele manda ali uma espécie de ping para o primeiro roteador com TTL, um, e espera receber a mensagem. Se ele recebeu aquela mensagem, então ele conta que ele conseguiu chegar até lá. E assim ele passa para o segundo, aumentando ali o TTL para dois, e assim ele vai ver, você consegue identificar onde foi, até onde vai aquele comando, né? Quem é que está ali no meio do caminho que você não consegue conectividade? Se está na minha rede de acesso, se está no meu trânsito, onde foi que aquilo dali parou? A gente consegue identificar isso daí com... Uh, o comando trace route, né? Então vocês podem estar utilizando isso daí na máquina de vocês ou no próprio em um look and glass que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Só que você conseguiu, uh, você utilizou o comando ping, você viu que tem conectividade com aquela máquina, utilizou o trace route, viu que também que nada morreu ali no meio do caminho, mas mesmo assim você ainda não está conseguindo acessar um determinado serviço. Como aqui no nosso exemplo, a gente está tentando aqui ó, acessar a porta 22, tá? Então, e aí, o que, que a gente faz? Se o ping voltou ok, o traceout também voltou ok, mas eu não estou conseguindo acessar o serviço que está rodando ali na porta 22, né? Que seria SSH. Então, a gente vai estar tá utilizando aqui um outro comando, né? Que é o comando nmap. O comando nmap, ele é utilizado geralmente pelos administradores de rede, para fazer um scanner na rede. Então, ele vai escanear os endereços IPs, ele vai escanear as portas e vai ver se tem algum serviço rodando naquele endereço IP, se tem algum serviço rodando naquela porta. Tá? Então, ele vai detectar isso daí. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza o comando Nmap, porque isso pode ser visto por alguns operadores de redes. né? Se você está utilizando na sua rede, tudo bem, tá ok, você sabe, é um ambiente controlado, mas eu utilizar esse comando numa rede de alguém, isso pode ser entendido como se você estivesse tentando fazer algum tipo de ataque. Então, você, não é muito legal fazer isso daí em grande escala em outras redes, tá? Então, vocês podem estar utilizando esse comando na sua máquina e assim identificar se aquele serviço que você está tentando acessar, ele está ativo, né? E o Nmap, ele possui né, uma interface gráfica aí, né? então vocês conseguem, não precisam estar lá na linha do comando, aquela telinha preta lá, que para quem não é administrador de rede, não é do seu cotidiano. Então a gente pode utilizar o Zenmap para fazer isso daí. Tá? Então a gente trouxe agora uma pequena uh, demonstração de como isso daí funciona assim no dia a dia. Aí. E eu vou passar para o Tiago. Oh. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago e eu serei aqui o demonstrador de hoje. Então, vamos lá mostrar um pouquinho, então, do que é, nós temos aí para apresentar para vocês. Então, a primeira parte aqui né, dessa demonstração é a questão da conectividade. E isso aqui, creio que a maioria de vocês já estão acostumados a fazer, porque faz parte né, do nosso dia a dia. Então, um exemplo clássico. Você ligou a máquina, não consegue acessar o site lá, parece que está sem conectividade com a internet. É uma situação bem comum. O que a gente pode fazer? É tentar entender o que está acontecendo. Falar, mas espera aí, por que, que não está conectando na internet? Será que eu estou sem internet mesmo? Será que é um problema de gateway? Será que é um problema né, do roteador? É um problema do Wi-Fi? Então, a gente vai começar a verificar. Né? E um dos comandos mais simples para a gente fazer isso é um teste de conectividade, chamado de ping. Então, por exemplo, aqui nessa máquina virtual, a gente pode tentar pingar aqui o próprio site do LACNIC. Então, lacnic.net. Olha só, então estamos pingando aqui o lacnic. Então temos conectividade. Então, se eu não estou conseguindo abrir uma página, pode ser um problema de DNS agora. Né? Agora, suponha que mesmo assim, né, não está pingando direito. O que eu posso fazer? Eu posso usar o comando traceroute. Né? Esse comando ele vai fazer ali a rota até aquele caminho. Aliás, acabei de ver aqui que ele está só com o TraceRoute 6. Então, vamos mudar aqui. ó. Pronto. Aqui a gente tem o TraceRoute. É, Para o LACNIC. Então, ele vai mostrar aqui o caminho até o LACNIC. Veja que aqui, né, é, nós temos algumas características interessantes. O caminho mostrado no TraceRoute não é necessariamente o caminho que está sendo feito por seu pacote. Por quê? Uma série de fatores. Primeiro, a questão do próprio ICMP. Né, ele tem prioridade diferente de uma conexão normal. Então, isso dentro dos próprios roteadores pode ser uma resposta inválida ou pode ser um pacote de baixa prioridade. Também, muita gente acaba descartando né, essas mensagens no meio do caminho. Então, você acaba não recebendo a mensagem, às vezes, que você gostaria de receber. E, acima de tudo, o próprio modelo da internet. Né? Você pode chegar no mesmo destino através de múltiplos caminhos. Porque a internet ela foi projetada para ser dessa forma. Né? O que a gente chama de comutação de pacotes. Cada pacote pode fazer um caminho diferente para chegar naquele destino. Então, o caminho que você viu aqui no trace route não é necessariamente o caminho que o pacote que você queria lá fez. Né? Para isso, existem outras ferramentas que também vão ajudar você né, a entender melhor esses caminhos. Né? Uma delas é a chamada MTR, né, que ele basicamente fica fazendo o TraceRoute várias vezes para você poder ver os múltiplos caminhos que você consegue até aquele destino. Ok, pessoal? Agora, além disso, a gente também falou da ferramenta NMAP. Né? É, o NMAP, tá? eu não vou mostrar aqui, porque existe uma questão de segurança. Né? Então, assim, ele serve para quê? Para verificar se existem portas abertas em determinado serviço. Então, é extremamente importante que vocês, dentro e fora da rede de vocês, vocês rodem o Nmap para ver se não tem nenhuma coisa aberta que não deveria estar. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu coloquei um firewall ali, e aquele firewall de fato está bloqueando as portas. Será que está mesmo? Muitas vezes a gente vai ver que está errada a configuração, ou esqueceu de subir algum serviço, né? e aí o serviço está lá aberto. Então, é importante tá, você rodar o NMAP para você verificar os seus serviços, tudo bem? Uma coisa importante, não rode NMAP no serviço dos outros. Por quê? Porque isso é um escaneamento de portas. Tá? Isso é muito parecido com um ataque de escaneamento. Na verdade, é um ataque de escaneamento se você faz isso numa outra rede. Tá? Então, quando você for usar o NMAP... Lembra sempre tá, de rodar somente na sua rede, né, nas coisas suas. Para evitar justamente né, você ser marcado ali como atacante e evitar né, alguma situação desagradável. Tudo bem? Então vamos lá de volta para a apresentação. Então, falando agora de um outros problemas, né, de outros problemas. Aqui, na nossa apresentação, a gente vai sempre mostrar um problema e tentar mostrar uma ferramenta que te pode ajudar durante ali o acontecimento de um incidente na sua rede. Então, nesse caso aqui, você não tem a conectividade e você desconfia que pode ser um problema de roteamento. E aí você não sabe se o seu roteador está aprendendo a rota para determinado destino, ou então se os outros roteadores não estão aprendendo a sua rota. Então, você acha que ali é um problema desse encaminhamento devido à rota. Então, o que você pode fazer? Bom, uma das partes é você olhar a sua tabela de roteamento dentro do seu roteador, procurar ali a rota para aquele destino, ver se encontra. Se encontrar, não é um problema ali de você ter recebido a rota. Mas pode ser um problema do outro ter recebido a sua rota. E aí você pode utilizar essa ferramenta, que é o Looking Glass, que são servidores públicos aí, que estão espalhados pela internet, que vão te dar uma visão de como os outros estão enxergando as suas rotas, né? de como eles estão recebendo as suas rotas. E geralmente ali, ele é um portal, tá? com ali a permissão de Read Only, ou só para você poder visualizar as informações, se espelha muito como se fosse ali um roteador, e dele você vai conseguir dar alguns comandos, como o ping, o trace route, né? que a gente estava comentando, Aí com o Anderson e com o Thiago. Só que você vai ter dando esse comando da visão de alguém de fora da sua rede. Então, você vai pingar de fora da sua rede para dentro da sua rede. Diferente de você pegar a sua máquina dentro da sua rede e pingar para fora. Ou fazer um trace route. Então, você está vendo ali o caminho de volta. E você também pode olhar o quê? A tabela de roteamento, de como que os outros estão recebendo a sua rota. E algumas vezes você consegue até utilizar uma regex para filtrar a questão da tabela de roteamento. Porque aí, como já foi dito, a tabela de roteamento ela é bem grande, bem extensa. Tem a questão do IPv4, tem a questão do IPv6. E às vezes, para você procurar uma determinada rota, você precisa o quê? Fazer um filtro. E no caso, você utiliza ali uma regex para conseguir fazer esse filtro. Esses Looking Glass, você pode acessar muitas vezes de linha de comando, às vezes você utiliza ali algum protocolo para acessar aquela máquina, um telnet, um SSH. Mas muitos deles você pode utilizar uma interface gráfica. Está disponível aí na internet. Então você basta entrar num navegador e buscar essa informação de um look inglês público e dar esses comandos para você entender o que está acontecendo de problema. Agora a gente vai dar uma focada aí na parte de rejects. Por quê? Porque geralmente assusta... Então, ali, quando você olha ali essa expressão regular, regex vem de expressão regular, e às vezes, às vezes você dá uma olhada na informação e ela assusta, porque você acaba não entendendo tantos números, tantas coisas que estão acontecendo. E aí, aparece para você até que é um hieroglifo, né? Parece aí uma linguagem de outro mundo. Mas, na verdade, se você entender a base da formação da expressão regular, você vai conseguir utilizar ela de maneira simples, para conseguir fazer alguns filtros e buscar a informação. Então aqui a gente tem alguns caracteres especiais, como por exemplo o ponto, né, que identifica qualquer caractere. Depois disso a gente tem aquele colchetes, que vai fazer o quê? Um caractere contido dentro do colchetes. Aí eu mostro alguns exemplos. Então por exemplo, você está buscando um dígito. Então você coloca entre colchetes o 0 tracinho 9, ou seja, eu quero um número. Ou então eu quero uma letra, né, uma letra em minúsculo. Você bota de A a Z, ou uma letra em maiúsculo, de A a Z em maiúsculo. E você pode também fazer a lógica da negação, que é você colocar esse circunflexo. Então, por exemplo, eu não quero um dígito, então eu coloco o circunflexo de 0 a 9 dentro ali do colchetes. Outra informação né, que a gente pode pegar aí de caracteres especiais para ser utilizado. O underline, né, significa ali um espaço que a gente vai utilizar bastante o pipe, né, a barrinha vertical, que é a expressão de ou. E a gente tem também o parênteses, né, que é para a gente definir um escopo, ou seja, o que a gente está buscando lá dentro, uma sequência, alguma coisa que vai ser fixa daquela forma. Então, por exemplo, eu estou colocando ali IPv4 dentro de um escopo determinado por um parênteses, um pipe, que significa o ou, e um outro escopo de IPv6. Ou seja, eu estou procurando... Em determinada frase, a palavra é IPv4 ou IPv6. Se tiver um dos dois, eu quero puxar essa informação. E temos aí também alguns caracteres posicionais, que a gente pode pegar aí o circunflexo sozinho no começo da linha. Né, ele vai tá estar buscando as informações que começam a partir dali. E o cifrão, que é o fim de linha, que ou seja, termina ali. Isso vai ficar mais fácil quando a gente mostrar alguns exemplos e depois a gente vai entrar em look inglês público para vocês verem como funciona aí as regex. Temos também alguns quantificadores. Então, por exemplo, o ponto de interrogação significa uma ou zero vezes. Então, por exemplo, o A ponto de interrogação vai significar que ele é vazio ou um A. O asterisco. É zero ou mais vezes. Então, se eu boto A asterisco, vai identificar que ele pode ser o vazio, 1A, 2As, 3As, 4 a As, As, As, e assim por diante. O mais, né, vai identificar uma ou mais vezes. Então, aqui a gente já não pega o vazio. Então, A mais, vai a partir do primeiro A, 2As, 3As, 4As. E aqui a gente tem essas chaves, que eu posso identificar um número de ocorrências. Então, eu posso procurar ali o A chaves 4, eu estou procurando 4 A's, por exemplo, para procurar um quad A, um registro aí de DNS na questão do IPv6. Ou então eu posso pegar um outro exemplo de A de 1 até 3. Então vai pegar o 1 A, 2 A's e 3 A's. E aí mostrando algumas, alguns exemplos, né? Então você pode utilizar isso aí no seu roteador, como por exemplo, esse comando de show bgp rejects E aí você vai complementar com a expressão regular. E aí você pode, por exemplo, buscar as rotas que são originárias dentro daquele roteador, do seu sistema autônomo. Como que você faz isso? Você coloca ali o começo de linha e o fim de linha. Ou seja, você está falando que aquela rota não deve ter nada no ASPF. Ou seja, é originada naquele roteador. Ou então eu posso buscar informações que são originadas ali no meu roteador, mas também que o meu roteador é trânsito. Então, eu estou colocando ali o meu exemplo de ASN que é o 22548 e eu coloco ele entre underscores. Então, eu estou pegando ali todos os prefixos né, originados ali e que o meu AS é trânsito. Então, essa é uma informação que você pode olhar no Looking Glass para você buscar as rotas que passaram por você e que foram originadas por você. E você pode buscar, por exemplo, também no Looking Glass só rotas originadas por você, que é o caso ali de você ter no fim de linha o seu ASN, então pode passar por vários caminhos, chegou naquele look em glass, se foi originado por você, você vai achar essa informação com esse filtro. E aí você precisa só trocar nesses exemplos que a gente está mostrando aqui, o 22548, pelo seu ASN. Então às vezes não precisa ficar sendo um grande expert ali em expressões regulares, basta ali você pegar algumas já pré-montadas e aí você pode utilizar para buscar informação. Então, por exemplo, você quer buscar informações né, de, um, de rotas que passaram por você, na verdade, vindas de um cliente direto. Tá? E aí você pode utilizar essa expressão aí que eu coloquei, o underline 22548, underline, e aí você já começa a ver que vem um número, um dígito, lembra que está ali entre o colchetes de 0 a 9, e tem que ter uma ocorrência de um ou mais vezes, ou seja, eu estou buscando ali um outro sistema autônomo que vai encaixar ali, que ele pode ser formado por um ou mais dígitos, mas tem um término de linha, ou seja, tem que ser originado por ele. Por isso que são os meus clientes diretos. Ah, mas e se algum dos meus clientes diretos usar um comando, por exemplo, prepend? Ah, então essa regex aí não vai funcionar. Aí você não precisa criar uma outra regex aí, muito difícil. Às vezes, assim, um filtro que é um pouquinho mais abrangente, já te ajuda. Então, por exemplo, se você usar aquele anterior, que é o underscore 22548 underscore, ele já vai trazer essa informação para você, pegando os dos prepenses Só que ele vai pegar também as suas rotas. Mas em vez de aparecer lá um milhão de rotas, vai te aparecer pelo menos umas 15, umas 20. Então já filtrou e já ficou fácil de você achar. Então elas vão te ajudar, essas expressões regulares a você trabalhar nos Looking Glass e no seu roteador. Tá? Inclusive, quando você vai fazer alguma configuração roteador, elas às vezes ajudam a você diminuir o tamanho da sua configuração. Tá? Olá, eu de novo aqui. Vamos mostrar para vocês então um pouco né, do que é. São os Looking Glass na prática. Aqui no site do Brasil Peering Forum tem uma lista muito boa tá, de Looking Glass que vocês podem utilizar porque eles são públicos. A ideia de um Looking Glass é justamente você poder ter um acesso fora da sua rede. Né? Porque, assim, dentro da sua rede você tem um conhecimento. Só que o que acontece lá na internet? Muitas vezes a gente não sabe. Né? E a única forma de saber é consultando a informação de outra pessoa. Então, aqui nós temos uma série de looking glasses que é, existem aqui no Brasil e também fora do mundo. Uma coisa importante. Quando vocês forem consultar um looking glass, vocês vão reparar que a questão de padronização ela é não muito clara. Né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que cada um faz o Looking Glass do jeito que quer. Né? Então, o que que vocês vão reparar? Vão ter lugares que o Looking Glass é um site, uma página web, vão ter Looking Glass que o acesso é via telnet, vai ter Looking Glass que você acessa via SSH e aí você dá os comandos direto na linha de comando. Né? Então, e assim, o que você pode fazer dentro do Looking Glass, também vai variar de Looking Glass para Looking Glass. A gente vai mostrar alguns aqui, para vocês verem um pouco essa diferença. Então, por exemplo, nós temos aqui o Looking Glass da NTT. Então, aqui você tem, né, um primeiro, concordar com os termos deles. Né? E aí, você vai escolher aqui o roteador que você quer verificar as informações podemos pegar aqui qualquer um, né? E o tipo de consulta que eu quero fazer, né? Quero fazer um ping, um trace route. Podemos tentar fazer um ping, né? Então, é, podemos fazer uma consulta BGP, né? Então, olha só, a gente pode, por exemplo, tentar consultar aqui um bloco IP. E aí, ele vai me dar a resposta da tabela BGP com aquela informação. Uma coisa importante é, isso daqui, quem implementou foi a NTT. E eles estão disponibilizando uma cópia do que o roteador de borda está enxergando. Isso aqui não é uma consulta direta ao roteador de borda, isso aqui é um sistema protegido, porque justamente... Pessoas de fora estão acessando esse serviço. Né? Então, por isso também que é limitado o que eu posso fazer. Alguns sistemas de Looking Glass só deixa fazer ping, né? só para ver conectividade, justamente para restringir né? e deixar o sistema mais seguro. Alguns até liberam né? um, algumas informações adicionais. No caso aqui desse Looking Glass, a gente até consegue ver né? o, a tabela BGP aqui. Né? Então, olha só. O prefixo, né, o ASPF, o NextHop. Né, então, a gente consegue ver várias informações referentes à tabela BGP da NTT. Né, então, isso aí. Imagina que você tem esse prefixo e você está anunciando isso na internet. Você sabe o que você anunciou, mas o que, que o outro lado está recebendo? Né, então, uma das formas de você verificar é através desse Looking Glass. Né, então, você pode fazer isso, né? Acha um Looking Glass que deixa você consultar a tabela BGP. Não são todos. Né? E aí você pode verificar se a sua rota está chegando naquele Looking Glass. Porque se está chegando, então de fato, o que você fez ali do seu lado está certo. E também a internet propagou aquilo de forma correta. Porque pode acontecer problemas nessa propagação. Então, o Looking Glass é uma boa forma de você verificar... O que aconteceu do outro lado, né, além da sua parte? Ok? Então vamos voltar agora aqui para a apresentação. A gente tem aqui, pessoal, um outro ataque, né? O que, é que a gente vai fazer quando você está recebendo um ataque, né? Só que estou recebendo um ataque, e agora? O que é que eu faço? Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer, né, que um bom administrador de rede devia fazer, é o que a gente vai comentar agora, que é tentar descobrir de onde vem aquele ataque. Né? Qual é o endereço de IP, né? quem, a quem pertence aquele endereço de IP, que aquele pacote lá está chegando lá com o endereço de origem. Né? Então a gente vai ter lá, a gente vai dar uma olhada lá nos nossos logs, e vai verificar que tem um determinado endereço de P lá. Então, esse, esse ataque, né, esse pacote, chegou né, a princípio encaminhado por esse determinado endereço de P. Mas quem é o dono? Né, a quem pertence né, esse endereço de P? Né? Será que ele é de uma rede da, que vem do seu trânsito? E para a gente conseguir identificar, a gente vai trazer aqui para vocês o Ruiz. Né? Então, o Ruiz, ele é um banco de dados, certo? Onde vai conter informações sobre ah, domínios, endereços IPs, números de ASNs e outras informações, né? Então, a gente vai ter aí nas bases dos Ruiz, né? Então, a gente não tem apenas uma única base, né? Então, a gente vai ter várias bases espalhadas, né? E às vezes... Quando a gente vai consultar um determinado, descobrir que esse determinado IP aqui é o IP que está me atacando. Então, por exemplo, eu vou entrar lá na base do Ruiz, do registro BR, e vou consultar aquele endereço de IP. E o que, que a base do Ruiz vai me falar? Esse endereço de IP aqui não é meu. Então, você vai ter que procurar em uma nova base, em uma outra base, certo? Então, o Ruiz é a primeira uh, ferramenta, né? é, a, é o primeiro local que a gente vai estar tá utilizando para conseguir identificar se aquele determinado, de, quem é, é, quem pertence àquele determinado endereço de IP, certo? Só o que a gente tem que tomar cuidado é que existe formas de manipular isso daí, né? Então, pessoas mal intencionadas podem fazer o que a gente vai conversar ainda um pouquinho do que a gente chama de spoofing, né? Então, ela pode expufar aquele endereço de IP. Então, ela vai estar tá trocando o endereço de origem daquele IP e vai estar tá colocando um endereço aleatório, um endereço privado, um endereço que não foi alocado, um endereço multicast. E quando você identificar lá nos seus logs, que você estiver verificando, você vai ver, tá, eu tenho esse endereço de IP aqui, mas esse endereço de IP, ele não está alocado para ninguém. Então, muito provavelmente, você está recebendo um ataque, né? Às vezes, pode ser que venha o um endereço de IP também, né? Que você identifique que ele é de uma determinada rede, né? Só que, às vezes, o pessoal nem estava sabendo que aquilo dali estava acontecendo. Alguém mal intencionado está utilizando a infraestrutura dele, né? Para estar tá fazendo ataque em vocês. Então, o Ruiz não é uma base que a gente fala assim, para você... A apontar o dedo e lá brigar com as pessoas, né, ó, oh, você tá fazendo isso, mas ela é o primeiro contato para você identificar a quem pertence aquele IP e você tentar colher informações para entrar em contato com eles ó, oh, tá acontecendo isso vamos tentar verificar o que que tá acontecendo, por que que esse endereço IP tá partindo de um cliente seu aí dentro da sua rede, vamos tentar ver isso daí, tá então, a gente tem várias bases Ruiz espalhadas e a gente vai ver agora é, uma pequena demonstração disso daí funcionando, né? Eu tenho um determinado de endereço IP e como eu consigo descobrir a quem ele pertence, né? O Thiago vai fazer isso aí pra gente. Ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer né, é acessar o próprio site do Ruiz. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque a base do Ruiz, ela não é uma única base. Né? Cada registro tem a sua base do Ruiz. Então, por exemplo, se a gente quiser consultar né, um dado do LACNIC, a gente vem aqui no Ruiz do LACNIC. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um, o, o site do LACNIC. E aí pegar o IPv4 dele. Beleza. Então, eu quero saber que IP é esse. Aí a gente vai ter aqui a consulta do Ruiz. E a gente vai ver que né, o bloco aqui, barra 22, é do AS 28001, que é do LACNIC. Então, isso vale para qualquer endereço IP. Você vem... Um IP misterioso apareceu na sua rede. O que será que é esse IP? Você vem aqui na base do Ruiz e consulta para ver de quem que é esse IP. Só que nós temos um problema. Por exemplo, se a gente for consultar aqui o IP do DNS do Google, por exemplo. O que, que vai acontecer? Ele vai falar que esse bloco não está na base do ruiz, do LACNIC. E é verdade. Então, a gente não consegue pegar as informações por esse ruiz. O que, que a gente pode fazer, então, nesses casos? O Linux e o Mac, eles têm né, o comando de ruiz. E aqui, ele pode consultar em várias bases. E aí, ele consegue, por exemplo, detectar que esse dado está na base do Ruiz do Arim. Então, aí sim, ele consulta a base do Ruiz do Arim e me dá as informações referentes a esse IP específico. Então, se vocês precisarem consultar, né, fazer uma consulta de Ruiz, a minha dica é tentem fazer pela linha de comando, porque ele consegue já verificar em todas as bases do Ruiz para achar a base correta. Porque muitas vezes né, não vai estar na base que você está buscando. Ok? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, pegando agora um outro tipo de cenário, mas deixando ali para a gente um conhecimento ali antes da gente chegar num problemático. Então, pegando aqui, falando de alguns conceitos, como por exemplo de peering e de trânsito. Então, o que que significa PIR? Então, a gente pega ali dois sistemas autônomos, o AS-65536, conversando com o AS-65537. E eles querem conversar entre si, ou seja, os clientes de um conversando com os clientes do outro. Então, a gente vai fazer ali uma relação entre sistemas autônomos, no qual um vai divulgar para o outro as rotas dos seus clientes. E a gente tem ali o cenário de trânsito que já muda um pouco, que ele está fornecendo um caminho para chegar à internet. Então, nesse caso, o 65536 está utilizando o 65537 para chegar na internet. Então, é diferente dos meus clientes conversarem com os seus clientes e os seus clientes conversarem com os meus, que é a questão do peering. Aqui a gente está chegando no restante da internet. E aí a gente pode ter ali, por exemplo, algum problema. né? Mas problemas, às vezes, um pouco mais gerenciais, que você gostaria de resolver. Né? Então, por exemplo, como que eu poderia reduzir a latência de comunicação dos meus clientes? Então, poderia o quê? Ficar mais perto do conteúdo. Tentar fazer o quê? Mais peering. Porque pode ser que o outro sistema autônomo que a gente quer conversar esteja longe da gente, esteja lá na internet, por vários caminhos você tem que passar. E você pode o quê? Fazer mais peering. Mas como que você faz mais peering, né? Então, como que você pode conseguir esses outros sistemas autônomos? Para reduzir ali, por exemplo, o seu tráfego do trânsito. A gente vai comentar um pouquinho. porque Normalmente, ali, a sua saída para o resto da internet tem um custo. E quando você está fazendo peering, muitas vezes não tem custo. Então, você pode ali reduzir o seu trânsito e gerar uma economia. Então... O que, que você pode ir atrás? De que, qual ferramenta? Por exemplo, de um Internet Exchange. Então, você quer ir atrás aí de um ponto de troca de tráfego, que é uma infraestrutura né, que reúne diversos sistemas autônomos para trocar em tráfego entre si. Então, a ideia aqui é que a gente facilite o peering. Mas também é fácil de você encontrar outros serviços dentro do Ix sendo oferecidos, como, por exemplo, trânsito. Mas vamos entender melhor através de uma imagem, isso aqui é o XBR de São Paulo, tá, mostrando ali um pouquinho para vocês, ele é um X internacional, tem muitos provedores de fora do Brasil que se conectam lá em São Paulo, tá, a gente tem ali mais de 2.500 participantes e essa é a ideia de o X, na verdade nada mais é que um grande suíte, só que na hora que a gente está vendo esse suíte, a gente tem o quê? algumas limitações. Então pensando ali numa máquina física, você teria ali 48 portas, 24 portas. Como que você consegue conectar mais do que 48 participantes? Você começa a concatenar suítes. Então você cria essa matriz de suítes. Então aqui a gente mostra como que a gente está conectando mais de 2.500 participantes. A gente tem os piques centrais e tem os piques remotos. E aí os participantes vão se conectando nesses piques remotos e vão se conectando com os demais sistemas autônomos. E o switch, a gente está trabalhando ali em camada 2. Tá? Então, a gente já está trocando tráfego. E através do BGP, que a gente está falando ali da troca de rotas, eles vão se conectar e vão conversar entre si, trocando rotas e passando por dentro dessa infraestrutura. A gente viu aqui o pessoal do México discutindo a questão de criação, de ampliação de Internet Exchange. A gente tem vários no Brasil, tá? e a gente recomenda que outros países também sigam nesse modelo de criar essa infraestrutura para poder facilitar a troca de tráfego entre sistemas autônomos. E aí o Tiago vai mostrar um pouquinho mais sobre o projeto. Então aqui, rapidamente, né? só para mostrar um pouco do sistema aqui do IXBR... O IXBR é o Internet Exchange daqui do Brasil E nós temos né, diversas localidades dentro do Brasil E aí você pode né, verificar aqui através desse mapa aqui no site Cada um desses símbolos aqui né, é uma unidade aqui do IX dentro do Brasil O mais famoso deles né, é São Paulo e aí a gente pode verificar aqui né, tanto onde estão localizados cada data center para você entrar em contato. Você consegue ver aqui o tráfego né, agregado dessa localidade. Então aqui em São Paulo né, nós temos aí um tráfego médio de 12 teras por segundo. A gente consegue ver a topologia de cada localidade. No caso aqui está grande, né? mas vocês viram ali no slide. E a parte aqui mais interessante são os participantes. Espera aí que está. Ele está meio chatinho aqui, vamos lá. Participantes. Está pensando. E aí você consegue ver, então, todos esses dados são públicos dentro do site do ixbr e você também pode se participar, mesmo que você não seja brasileiro. Né? Nós temos vários ASs que não são do Brasil, né, que estão conectados, por exemplo, no ixbr de São Paulo. Né? Você tem todos os termos dentro do site do ix, é só entrar em contato né, com aqui o sistema do meu ix, né, e iniciar o processo de ativação. É, acho que não vou conseguir abrir aqui, então... Vamos voltar, então, para a apresentação aqui. Então, agora a gente volta a falar de alguns conceitos, né? Como, por exemplo, eu até já meio que adiantei quando eu falei de spoofing, né? Que você tem lá a base do Ruiz, você identifica, né? A, a quem pertence aquele né, endereço IP, só que às vezes, é, alguém, pode, alguém mal intencionado no meio do caminho pode ter o que a gente chama de espufado, né? o que você foi lá e trocou aquele endereço de IP por um endereço uh, aleatório. Né? E geralmente, esse tipo de ataque, né, para quando é que você usa spoofing? Geralmente é quando a gente está sofrendo algum tipo de ataque de denial of service, né? de. Então, alguém está tentando fazer com que... Ó, como a gente vê aqui na imagem, ó, a sua máquina, né, o teu serviço ali, está recebendo vários pacotes né, simultaneamente ali. Então, isso tem um custo de processamento. Né? Então, a tua máquina ela vai ter que trabalhar muito mais para responder aquilo dali. Dependendo da quantidade, dependendo do load, né, dependendo da, de quanto ela está recebendo aquilo dali, ela não vai conseguir trabalhar da maneira que ela deveria trabalhar. Então, muito provavelmente, ela vai ficar lenta, ela não vai funcionar, ela vai crashar, ela vai fazer qualquer coisa, mas ela não vai te responder da maneira que ela deveria estar respondendo, porque você está recebendo um ataque de Denial of Service, né? E geralmente, esse tipo de ataque, ele vem associado com essa técnica aí do spoofing, né? Que é trocar o endereço de origem por um endereço qualquer, né? Um endereço privado, não alocado, né? E isso com o intuito de realmente fazer maldades, né? Te deixar, te tirar da internet, fazer com que os teus clientes comecem a ligar para você, reclamando, olha, não estou acessando a internet, porque tem alguém ali mal intencionado sobrecarregando os, tuas, uh, os teus equipamentos ali, né? O teu roteador, tá? Um outro problema que a gente também vê acontecendo bastante na internet é o que a gente chama de BGP prefix hijacking, né? Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem uma rota aqui e o verdadeiro dono dessa rota, né? Desse prefixo ali é o AS que eu vou chamar de o AS 37, né? É esse que está em verdinho. Então, ele é o dono verdadeiro aí dessa rota 2001, 12.DB8, esse barra 32, Tá? Mas alguém ali no meio do caminho na internet falou, não, olha, essa rota é minha. Então ela foi lá e anunciou isso daí lá no BGP, né? E ele ainda anunciou um barra 48, tá? Então ele anunciou ainda um prefixo mais específico na internet, tá? Então, quando alguém ali, uma rede terceira, como por exemplo aqui o AS36, que é esse que está em amarelo. Ele vai tentar conversar, né? ele vai tentar acessar algum serviço de uma máquina que está lá dentro do AS32, né? com quem ele vai falar. Ele vai verificar lá na, na tabela de roteamento dele, e ele vai verificar que ele tem duas rotas. Só que ele tem uma rota mais específica, que alguém ali no meio do caminho na internet publicou essa rota. Então essa rota agora, né, os pacotes vão ser enviados para o dono falso. Então, ele fez um hijacking né, de todos os pacotes que deveriam estar tá fluindo ah, em direção ao AS37, mas agora eles estão indo para o AS40, que é o dono falso daquela rota ali. Né? Mas como é que a gente consegue identificar isso daí? Né? Então, a gente vê que é um problema e a gente precisa de maneiras para a gente combater tanto o, os problemas né, de spoofing aí agora os problemas de BGP hijacking, depois a gente vai ver né, que esses problemas eles são endereçados em um outro programa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente né, que vai trazer para a gente boas práticas né, do que precisam ser implementados para resolver esses problemas aí então como é que eu vou prevenir aí que os meus clientes, né, eles parem de sofrer ataques de negação de serviço, né, de denial of service? Então, uma das primeiras coisas é a gente fazer com que esses pacotes espufados, eles nem saiam da nossa rede. Então, a gente vai adicionar ali todas as regrinhas de anti-spoofing, né? Então, a gente não vai deixar com esses pacotes espufados eles saiam da nossa rede. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer como administrador de rede para tentar evitar a propagação desse tipo de ataque. Né? Ah, e o que fazer quando eu estou recebendo um ataque de, de denial of service? Né? Uma, uma coisa que a gente pode fazer é, é pedir ajuda. Não... Uh, não é uma coisa ruim pedir ajuda né? Então você vai conversar ali Com o teu trânsito E vai dizer, olha, estou sofrendo aqui um ataque Vocês conseguem me ajudar? Vocês conseguem bloquear isso daí pra mim? Né? Ah, o meu prefixo ele foi sequestrado né? Ele sofreu lá o BGP hijack lá. O que é que eu faço com isso daí? Da mesma forma, né? Então a gente vai conversar com os outros AS né? Com as outras redes, com os outros sistemas autônomos e vai pedir para que eles filtrem aquilo, aquilo dali para mim, né? para que aquela rota errada ela pare de se propagar na internet. Então a gente vê que aqui, que nós não somos um único indivíduo nesse mar que é a internet, a gente precisa cooperar, a gente precisa da cooperação, a gente precisa conversar, com os meus colegas, com os meus amigos que estão ali na internet e assim a gente consegue se ajudar e fazer com que esses problemas uh, sejam resolvidos mais rapidamente, para que eu não tenha tantos problemas. Então, a internet ela funciona dessa forma, né? na, de uma forma cooperativa. Tá? Uh, aqui a gente tem também a questão, quando a gente fala aqui de Existe uma forma, né? Porque às vezes eu estava falando aqui da do, questão dos filtros, né? Ah, eu tenho que pedir, eu tenho que adicionar filtros, filtros de antispooofing, eu tenho que conversar com os meus, ah, com meu, ah, com meu trânsito para pedir para eles filtrarem, né? Todas aquelas rotas erradas lá. Só que isso, né? Deixar isso na mão é, de maneira manual, né? É, é meio trabalhoso, dependendo da tua rede, dependendo da quantidade de pessoas que vocês disponham para estar tá fazendo aquilo dali, né? Então, existe uma maneira da gente automatizar isso daí, né? Toda essa questão de filtro, né? Para que eu não deixe que prefixos errados vá para a internet ou que eu não receba prefixos também falsos, né? Então, ah, e a gente vai tentar automatizar esses filtros, né? Para prevenir realmente o prefixo hijacking ou vazamento de rotas, né? E que a gente consiga receber, aceitar... Só aquelas rotas mesmo que são dos meus peers, né? Ali que eu estou fazendo... Uh, aqueles que eu estou fazendo peering e as rotas né, do meu trânsito, né? Que ele vai estar tá te mandando ali uh, para você, tá? Então a gente entra aqui na questão de filtros, que também é uma parte muito importante que a gente deve levar em consideração na internet, né? Ser um bom usuário na internet, ser um bom administrador de rede é fazer com que prevenir, né? Que as suas rotas ali elas ah, não sejam sequestradas, né? Elas não tenham isso daí. Uma dessas formas, né? Uma dessas ah, que a gente tem aqui são o IRR, né? É, com o IRR é um grande banco de dados onde os administradores de redes eles vão colocar suas informações de roteamento, tá? Então você vai lá e adiciona as suas informações para que outros consigam ir lá e encontrar as informações de roteamento, tá? E a partir dessas bases de IRR, eu consigo estar utilizando alguns programinhas que eles vão lá nessas bases de IRR e eles vão verificar e vão fazer filtros de maneira automatizada. Então, eu não preciso estar ligando toda hora, olha, eu mudei agora aqui as minhas rotas, eu estou anunciando novos prefixos. Se eu colocar essas informações lá no IRR, todos os meus clientes, todo mundo que eu estou trocando uh, tráfego ali que precise aplicar um determinado tipo de filtro, só vai lá de maneira automática, né, na, nas bases lá do IRR e já aplica de maneira automática esses filtros, então não preciso pedir para alguém lá entrar no roteador e implementar aqueles filtros para mim, porque isso já está feito de maneira automática caso eu esteja utilizando uma base de dados como o IRR, né? E hoje a gente tem algumas bases de dados, né? A gente trouxe aqui o LACNIC IRR, que é uma base grátis, né? O RADB, que é uma base super utilizada, mas é uma base paga. E o TCIRR, que também é free, né? É grátis. Vocês podem estar utilizando essas bases aí. E tá automatizando o filtro de vocês, né? Para que toda vez que eu preciso mudar alguma informação... De, de roteamento Eu só atualizo lá nessas bases E a partir dali Eu consigo já, né Baixar aqueles filtros de maneira automática Lá para o meu roteador Uma outra uh, uma, uma outra ferramenta que a gente usa Que a gente deveria estar tá utilizando E foi bastante discutida Aqui no LACNIC É o RPKI né? O RPKI, o Resource Public Key Infrastructure né? É uma maneira Deu validar né, se aquela rota que ela está sendo divulgada na internet realmente deveria estar tá sendo divulgada por quem está divulgando. Né? Então a gente tem ali uma autoridade certificadora que vai ser responsável né, por dizer se realmente aquilo dali está correto ou não. Ele vai classificar aquelas rotas. Né? A gente vai ter um objeto chamado ROA né, que vai estar tá lá ah, com as suas informações de roteamento. Né? Estou publicando essa rota com esse determinado prefixo aqui e a autoridade certificadora vai lá e diz que realmente ele pode estar tá fazendo isso ele vai classificar aquela rota né, como válida, ou inválida ou desconhecido e a gente precisa fazer com que todos os ah, administradores de rede, com que todos os AS comecem a utilizar o RPKI para essa parte aí agora da validação global né, para que eu consiga validar as rotas né, para que ninguém vá lá e divulgue algo que não deveria estar divulgando. E tudo isso que eu estou falando, ele está incluído aqui no, no MANRS, né? O MANRS é o Mutually Agreed Norms for Routing Security, né? Então, é uma iniciativa global, tá? Que está tentando reduzir aí ah, os problemas, né? De, de, de, nas questões de roteamento, tá? E o MANRS, ele traz para a gente quatro grandes pilares, né? que se a gente começar a aplicar isso nas nossas redes, se a gente conseguir fazer com que a nossa rede ah, se torne um pouquinho melhor nisso daí, a gente já está ajudando a internet de uma maneira geral. Então, no Manners, a gente vai falar da questão de filtros, que é o que eu, vim, que eu comentei com vocês ainda há pouco. Então, um dos princípios do Manners é a questão de filtro. Né? Então, eu tenho que filtrar tudo aquilo que eu estou recebendo e filtrar também o que eu estou divulgando. Aqui a gente vai entrar na questão do antes spuffing, né? Então o menos também vai ter várias ah, ah, orientações, né, para de para não deixar que pacotes ah, espufados saiam da tua rede. A gente vai ter também a questão da coordenação, né? A questão da coordenação é de você utilizar algumas bases, como o IRR, para você divulgar, uh, e outras bases, para você divulgar as suas informações de contato, divulgar... Às vezes, pessoal, é muito complicado, né? Lembra lá da questão, lá do Ruiz? Identifiquei aquele determinado P a ah, ele pertence a tal instituição. Mas as informações que estavam lá no Ruiz, tá desatualizada. Então, eu tenho um e-mail lá, eu não consigo contato por aquele e-mail, tem um telefone, aquele telefone já não existe mais, a pessoa que cadastrou aquilo dali não trabalha mais naquela empresa. Então manter essa questão dos contatos, né, principalmente contato de abuso, atualizado nas bases, é muito importante. Mesmo que você faça esse tipo de, de publicação no site da tua empresa, mas disponibiliza um portal onde os outros AS consigam entrar em contato com você, consigam identificar suas informações e saber com quem eles devem estar falando para tentar resolver qualquer tipo de problema que pode estar acontecendo ali. Tá? E aqui a gente entra no, no último pilar aqui do MANRS, que é o da validação global. Né? É onde entra o RPKI com aquela questão de validar-se quem está publicando uma rota deveria estar tá publicando ou não, se aquela rota pertence realmente a ele ou não. Então, quando a gente está ah, aplicando esses princípios de manners, a gente não está fazendo só a nossa rede se tornar um lugar melhor, né? se tornar uma rede melhorada. A gente está fazendo a internet se tornar um lugar menor. Eu estou evitando com que ataques com endereços de IPs por o Fábio saiam da minha rede, eu estou filtrando, eu não estou divulgando rotas ah, que eu não deveria estar tá divulgando. Ah, as minhas rotas também já estão validadas no RPKI. Então, isso, a internet se torna cada vez de pouquinho em pouquinho melhor. Né? Então, todo mundo pode se tornar um participante do MANRS. Vocês podem entrar no site do MANRS, ah, que está aqui no slide para vocês. E assim a gente vai ajudar a internet a se transformar num lugar melhor. Tá? E a gente trouxe uma pequena demonstração agora aqui do Manners. Então vamos aqui. Esse é o site do Manners. Vocês já devem ter visto bastante né, eles apresentados aqui. É, a ideia do Manners, como o Anderson falou, né, a ideia dessas quatro Forças, né, dentro aí do seu provedor para tornar a internet mais segura como um todo. O que, que é interessante aqui do projeto do Manners né, é que você pode é, fazer parte da comunidade, né, inclusive aqui tem tutoriais de como aplicar determinadas práticas. Então, tem um tutorial de IRR, tem um tutorial de RPKI, do próprio Manners, né? E você também pode tá, fazer parte aqui dos do, participantes do Manners. Então, você pode falar assim, a minha rede, ela aplica anti-spoofing, ela aplica as práticas do Manners. Né? Então, isso também acaba sendo um diferencial do serviço que você oferece né, de qualidade da sua internet, o Manners, ele tem uma dificuldade, né, que é justamente assim, eu aplicar isso na minha rede, não implica, né, que eu deixo de receber ataques. Então, muitas vezes, as pessoas acabam não implementando, porque isso não gera um benefício direto para elas. Mas, na verdade, se todo mundo aplicar as práticas do Manners, ele deixaria de receber esses ataques. Então, é importante que todos participem desse projeto e apliquem os filtros necessários, justamente porque se todos fizerem, a internet ela passa a ser muito mais saudável. Né? E essa questão de ataques de negação de serviço, pacotes espufados, ela já vai dar uma boa reduzida só com todo mundo participando aqui do projeto. ok Então, agora a gente falar de alguns sites que são importantes também para vocês utilizarem para a identificação dos problemas e também ali para a resolução. Então, começar aí olhando um cenário problemático, que, por exemplo, chega ali um ticket no seu serviço falando que determinado funcionário, determinado cliente não consegue acessar outra máquina, seja lá um site, na né, web, ou seja um serviço que ele quer acessar e ele não está conseguindo. Mas será que é um problema só dele ou é um problema de outros também? Será que outros clientes dentro da sua rede também não estão conseguindo acessar aquele serviço? Será que pessoas de fora da rede também não estão conseguindo acessar aquele serviço? E aí a gente tem dois, dois sites muito interessantes. Né? No caso, o Down Detector, né? que você vai poder jogar o nome do serviço e ver se tem ali algum relato né, de outros clientes utilizando aquele serviço que estão com problema e geralmente ele acaba até identificando qual que é o problema naquele serviço, se é um problema lá de login, um problema de acesso e ele mostra para você porque ele coleta essas informações aí do pessoal postando nas redes sociais que está tendo ali alguma dificuldade em acessar aquele projeto e tem o Down for Everyone or Just Me, né, que é um outro site que tem ali servidores espalhados no mundo e você pode pedir para ele fazer um teste daquele determinado site. E ele fala assim, será que só eu não estou conseguindo acessar aquele site? Ou será que outros também não estão conseguindo ao redor do mundo? Então você tem uma visão de que se é um problema seu ou é um problema também dos outros. E a gente vai mostrar os dois sites agora. Beleza. Então... Aqui é rapidinho, né, só para mostrar como é que o sistema funciona. Basicamente, você acessa o site, nesse caso aqui a página está né, em espanhol, e aí você pode pôr aqui o, um site que você queira verificar. Né? Então, aqui, é, nesse caso aqui, ele não consegue achar o LACNIC, talvez porque ele não tem a base necessária para fazer a validação. Mas, por exemplo, um Facebook da vida... Ele vai tentar verificar. Ih, acho que ele está fora do ar. Então vamos para o próximo site, que é o Down for Everyone. E aí, ele vai verificar. E aí ele vê, ó, esse site está de pé. O que é interessante desses sites? Né? Da mesma forma que a gente tem o Looking Glass, que vai verificar o acesso né? olhando por outro lado da internet, esses sites eles também fazem a mesma coisa. Só que uma diferença é que o Looking Glass está limitado a IP né? e rotas IPs, né? BGP praticamente. Se eu quiser ver um site... Às vezes o look inglês ele não consegue verificar se o site está re respondendo ou não, né? Então essas páginas aqui elas servem justamente para você poder verificar né, se as páginas web estão acessíveis ou não. Então é a mesma ideia, né? Voltado para páginas web. Tudo bem? É, processo tá de ligação. Então, vamos lá. Aqui temos Facebook. Ah, olha só. Então, aqui é interessante do Down Detector. É que, ah, além de você ver a conectividade imediata, ele também tem um histórico né, de acessos e de conectividade. Então, se você quer ver se caiu em algum momento do dia... Né, ou se teve algum problema, né, foi algum tempo atrás, você tem esse histórico no site também para verificar né, depois se aconteceu ou se está acontecendo. Né, você não tem só o dado imediato, você também tem o histórico desses serviços. Só que ele está limitado justamente a esses serviços que ele está monitorando aqui. Ok? Agora, aqui pessoal, a gente tem um, um problema, né? O problema que a gente trouxe foi: nossa, a internet ficou lenta, né? Do nada que a internet agora está lenta. Como é que a gente consegue, né? O, nós, como administradores de rede, né? Então a gente vai poder pensar aí que eu tinha ali um determinado peering, né? Então eu tinha aqui um, um peering lá com a S37, né? E será que ele vazou minhas rotas? Né? Então, aquele caminho que antes né, deveria ir pelo AS37, né, agora ele virou trânsito. Né? Então, agora ele está mandando ali e talvez aquela rota ela se tornou maior do que ela deveria. Né? Então, você... Nossa, mas você ganhou um trânsito e foi de graça. né? Só que às vezes... Uh ele está com um maior caminho, né? Então, não deveria... E, consequentemente, os pacotes que saem do teu sistema autônomo para chegar naquele outro determinado local e voltar para desse outro está indo por um caminho maior que não deveria ir porque aquela tua rota ela foi vazada, né? E não deveria ter sido vazada, tá? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue fazer isso, né? É uma ferramenta que hoje ela é da Cisco, Certo? E a gente consegue monitorar ali né, os seus prefixos, né, para eu saber que né, você vai colocar, você pode colocar alguns determinados alertas para saber se tem alguém publicando, uh, mexendo ali nos seus prefixos, se você está sofrendo um ataque de prefixo hijacking, se as suas rotas foram vazadas, se teve algum tipo de instabilidade ali na tua na tua rede, né, então a gente consegue estar utilizando essa ferramenta de monitoramento do BGP, tá, e a gente consegue fazer isso com mais ou menos ali cinco prefixos, né, de maneira de graça, caso eu queira monitorar mais prefixos que isso, eu vou ter que pagar pela ferramenta, mas a princípio ela já nos dá essa informação aí de que, ó, aquele prefixo ali, ele... Alguém está anunciando um prefixo que não deveria estar tá anunciando, aquele prefixo é seu, alguém mexeu ali no teu prefixo, alguém tá, vazou aquela rota que não deveria ter sido vazada, então a gente consegue verificar isso aí com uma ferramenta de monitoramento, né? porque não basta apenas configurar o BGP e deixar ele lá, né? então você tem que estar tá sempre monitorando, vendo se não tem alguém publicando algo que não deveria estar tá publicando, se... Ah, e assim a gente vai estar utilizando algumas ferramentas como o bgpmon para fazer isso daí. E o Thiago vai demonstrar agora para vocês um pouquinho do uso dessa ferramenta. Então vamos aqui é, para o bgpmon. Né? Então o bgpmon ele agora é parte da Cisco, né? E aí você está integrado aqui no sistema né, do cross cloud deles. Ah, o que é interessante é que ele pode monitorar as suas rotas né, BGP e ver se justamente tem pessoas, além de você, anunciando esses prefixos, se tem prefixos que não deveriam estar sendo anunciados e estão aparecendo nessa tabela BGP. Né, e ele consegue fazer isso e gerar alertas para você. Então, imagina que alguém fez lá um, um sequestro de bloco, ou alguém está anunciando coisa que não deveria lá do seu AS, né, ele vai lá e te informa através do e-mail que você configurar aqui. A limitação né, é que para a versão grátis, né, ele limita em cinco prefixos que você pode monitorar. Né? Então, no caso aqui, né, a gente só fez aqui um monitoramento básico aqui né, das rotas do NIC-BR, né, mas aí ele consegue justamente verificar né, se está tudo ok. E se aparecer alguma coisa estranha, né, você pode configurar o quão estranho né, pode ser esse anúncio e aí o que, que ele vai fazer com isso, né, no caso, gerar um alerta. Então, é uma ferramenta interessante justamente para você poder monitorar isso fora da sua rede. Né, então, o que a internet está enxergando e se acontecer alguma coisa que não deveria, você recebe um alerta. Né, no seu e-mail então seguindo aqui nos cenários problemáticos né a gente tem esse daqui que pode ter acontecido com você então você está lá recebendo um monte de chamados falando que teve ali algum problema na sua rede o pessoal está perdendo conectividade mas enquanto você está ali averiguando o que aconteceu de repente tudo volta ao normal então, é aquela ideia. Será que você consegue olhar um pouco o que aconteceu no passado para tentar entender e se prevenir de um cenário futuro problemático como esse? Então, por exemplo, aqui a gente está falando do BGP, que teve ali um roubo de prefixo né? e aí ele acabou roubando o tráfego seu. Então, pode ter acontecido ali dele ter digitado alguma configuração errada no roteador dele, ele acabou ali anunciando a sua rota, roubou o seu prefixo e aí por consequência, ele roubou o seu tráfego também. Só que, ele percebeu que ele cometeu um erro e depois corrigiu ali a informação. E aí você gostaria de ver um pouquinho ali do histórico, para entender qual foi o problema que aconteceu. Então, a gente tem aqui o BG Play, tá? que é uma aplicação web JavaScript, tá? que ele utiliza a base de dados aí do Hout Views e que ele mostra de maneira gráfica, tá? com ali períodos de tempos, IPs, prefixos e número de sistema autônomo, o que aconteceu no passado. Então, você consegue ali identificar. E essa ferramenta aí, ela é excelente, porque a gente consegue até lecionar com ela, porque a gente consegue entender o que aconteceu em determinado período, que foi ali um roubo de prefixo, e depois explanar isso daí para os alunos. Tá? Então, a gente utiliza bastante. Só que, ela é uma ferramenta, aí a gente pode pensar será que existe alguma outra ferramenta que condensa essas informações que eu junto outras informações e no caso juntando também o bgplay então aí você pode buscar informações de asn né, o que está alocado as atividades do bgp aí a gente recomenda utilizar o que o ripestat tá? então é uma plataforma do Ripe NCC, tá? que coleta as informações que tem o bgplay lá dentro tá? E você pode ali buscar essa informação, tá? Que a gente estava comentando aí do IP prefixo, o que aconteceu aí em determinado momento. E aí eu passo para o Tiago fazer a demonstração. Ok. Então, é, o RapidStat, né? Ele é uma ferramenta aqui que junta várias outras ferramentas, justamente para gerar, né, dados referentes aí a várias informações. Por exemplo, só de você lançar a página, você já consegue ver aqui o IP que a gente está acessando, né, o ASN, a localidade, né, o IPv4. Né, o... Então, é, tem uma série aí de informações que você é, pode verificar aqui usando o RipeStat. Né. Então, por exemplo, se eu tentar verificar aqui um bloco IP, por exemplo, 1/20, né, um né, por exemplo. Aí ele vai fazer a consulta aqui né, e mostrar aqui algumas informações. Né. Então, olha, está alocado aqui na, no LACNIC, dois prefixos na tabela BGP, né, lá do RIPE. Ele tem né, aqui o OS Name, né, que é o NICBR. E aí ele mostra aqui informações de vizinhança a SPF médio, né, os prefixos que estão sendo anunciados aqui, né, um IPv4, um IPv6, né, então aqui ó a atividade dentro do BGP, né, então tem aqui, né, uma série de informações que ele coleta, né, e junta aqui dentro do RipeStat, né, então olha só tem um monte de informação, né, RPKI, informação de ruiz. Né? E uma das coisas que né, você também consegue ver né, é a informação aqui também, né, de é, histórico dessas informações. Tá? Então, o Stat, ele é uma ferramenta interessante porque ela junta várias estatísticas de várias plataformas para você poder justamente ter ali, né, não precisar acessar cada uma dessas ferramentas, você acessa o RapStat e aí você já consegue, né, diversas informações de diversos locais condensados aqui nessa plataforma, ok? Então a gente viu, né, o Eduardo, na verdade, ele comentou um pouco mais cedo que é mais interessante a gente fazer Peering do que Trânsito, né? Porque Peering, eu tenho ali uma relação direta né, com aquela pessoa, né, com aquele outro sistema autônomo. Né, então, eu estou trocando pacotes ali, apenas um salto. No, e quando a gente tem tá trânsito, você tem uma conversa com a internet. Né, e aí, mas como é que eu consigo fazer peering? Né, onde é que eu encontro as, essas informações? Né, como é, eu preciso, eu quero fazer peering com algum determinado... Ah, servidor de conteúdo, com algum provedor de conteúdo, mas eu não sei como encontrar eles, né? Eu não sei como conversar com ele, né? Então, onde eu encontro essas informações de outros sistemas, né? De outras instituições que também querem fazer pirem, né? Então, a gente vai ter aí uma base de dados, né? Essa base de dados aí de informações sobre... Uh, participantes, né, que eles vão lá e colocam as informações dele, que eles estão disponíveis para fazer pirem, né, então eles vão colocar as informações de infraestrutura deles, vão colocar todas as suas políticas, né, eu sou aceito fazer pirem se você tiver um determinado tráfego ali passando pela rede, que é que geralmente o que acontece com alguns CDNs, né, que você tem alguns critérios, né, que você precisa obedecer para você conseguir fazer pirem, né, com determinada CDN de conteúdo, por exemplo Você pode colocar ali Eu consigo encontrar informações de, de X E outras informações Então a gente tem essa, essa base de dados aí E eu vou lá Ela é uma base de dados Ela é free, né? ela é mantida de, por a, Por pessoas, né Por pessoas que não estão ganhando dinheiro Para fazer isso daí São pessoas que estão se voluntariando então, você vai lá, faz um cadastro, põe as suas informações de peering lá e depois você também consegue encontrar né, outros né, para fazer peering com eles e a partir dali você ter, é, dá o pontapé inicial nesse processo de peering, tá? Então, a gente traz agora é, uma pequena demonstração né, do, do PIRIM DB. Então, o PIRM DB nada mais é do que a uma base de dados né, de informações de peering. Então, é para saber com quem você está conectado, né, porque se todo mundo tiver essa informação, você sabe né, exatamente quem está conectado com quem. Então, é uma ideia né, que ela é bem interessante tá, e ela é bem importante também tá, para a prática. Por quê? Se eu olhar aqui, no caso aqui do NIC.br, a gente vai ver aqui algumas informações, né? e aí, por exemplo, tem aqui a minha rede do NICBR. Aqui nesse cadastro do PirinDB, eu vou colocar aqui, no caso aqui, somos NICBR, o ASN, e olha que interessante, nós temos aqui o AS7 do IRR dos meus clientes. Então, tem serviços né, de internet que pedem essa informação para você, às vezes, né, eles nem pedem, eles falam, ó, entra no PIRinDB e informa lá no IRR, no AS7 aqui, quais são, qual é o seu AS7 de clientes. Então, você nem precisa conversar muito com eles, se tiver aqui nesse cadastro, ele já consegue pegar essa informação e já fazer lá o processo interno deles. Tá? Então tem aqui né, uma série de informações que você pode cadastrar no PNDB. Né, e isso ajuda você a ter um lugar onde você pode consultar essa informação dos outros também. Então, imagina que você quer, quer se conectar em um PTT ou você quer entrar em alguma localidade e você não tem ideia né, de quem são os provedores, de onde que eu me conecto. Né, você teria que fazer o quê? Teria que e conversando, né, um por um ali para achar as pessoas certas, para verificar, né, os contatos, sendo que se todo mundo estivesse no PIRINDB era só consultar aqui, né? Você vai na localidade, ver quais são os ASNs cadastrados e ver todas as informações aqui no PIRINDB, tá? Então, isso aqui é interessante tanto para fins, né, de processos dentro da rede, então você tem ali informações de IRR, tem informações de peering, como também serve né, para questões de negócio. Né? Então você quer chegar em determinada localidade, você quer se conectar em determinado IX, né? ajuda aqui a entender onde que estão esses participantes, né? como se conectar com eles, quais são aqui os dados né, de contato, os dados né, técnicos também. Então, o PIRinDB né, é uma base de dados aqui que ajuda bastante né, você a já ter uma ideia né, de cada um desses participantes aqui, né, sem precisar caçar contato, sem precisar né, ficar um tempão ali verificando as informações, porque elas já estão cadastradas aqui. Outra coisa importante é, se você tem um cadastro no PIRinDB, é importante que você mantenha as informações atualizadas porque se você não atualiza essas informações aqui ele acaba prejudicando todo mundo que vai consultar essa informação aqui sobre você tá então é importante que se você utiliza o PIRinDB procure deixar as informações aqui atualizadas da mesma forma que a gente tem que atualizar a base do RPKI né, as informações que estão no Manners. Né, então, a gente também deve deixar as informações aqui atualizadas. Ok? Então, indo para uma próxima ferramenta, né, a gente tem o da Hurricane Electric, que é o BGP Toolkit, que ele é uma aplicação web, que a gente vai mostrar para vocês agora, tá, que vai trabalhar também junto com o Views e outras bases de dados, para compilar as informações e mostrar para vocês de maneira gráfica. Tá? Provavelmente ali olhando um gráfico de conectividade, de propagação de rota, e trazer informações de AS, de peers e outras coisas mais. Então é uma ferramenta que compila um monte de informações para vocês. Então, pode mostrar. Então, da mesma forma que a gente tem aqui né, o. O RIPE, né? O Stats o toolkit aqui da Hurricane Electric ela é bem interessante porque também ela vai compilar aqui uma série de informações né então se você pesquisar por exemplo o AS do NIC.br né você vai ver aqui aquelas informações que a gente já viu no RIPEstat, né então é... e também no PIRinDB aqui né quantos Internet Exchange prefixos, IPv4, IPv6, né, quantos estão sendo anunciados, validação de RPKI. Né, então, um monte de informações aqui referentes ao ASN que você pesquisou. E aí tem umas coisas interessantes aqui também, olha só. Né, ele tem aqui né, alguns gráficos referentes aqui à conectividade, né, os peers. E aqui... Tem também né, questão de histórico dessas informações que ele está coletando. E talvez a parte mais interessante aqui é o gráfico de conectividade. Então aqui você consegue ver né, ó, do AS22548 né, quem são aqui ó, os AS conectados a ele. Então ele vai gerar aqui o mapinha né, de propagação aqui, ó. E aí você consegue ver todos os AS né, que estão fazendo parte aqui dessa conectividade tanto em IPv4 como em IPv6 e também informações aqui né dos próprios prefixos né então aqui quais são né os prefixos anunciados em IPv4 né aqui também referentes né à RPKI né que estão validados informações referentes aos peers né então aquilo que também a gente viu lá no PeerInfoDB né a gente consegue verificar aqui também informações de Ruiz, né? informações sobre o IRR, então aqui o que está cadastrado ali também, né? No caso aqui dentro do RADB, e informações de Internet Exchange, né? Então no caso aqui, né? Cadastrados lá no PirenDB XBR de Fortaleza e de São Paulo, tá? Então o a toolkit aqui da Hurricane Electric também consegue compilar, né? Várias informações e mostrar aqui para vocês, né? e também essa é uma forma de mostrar a importância lá do PIRinDB, porque o que você cadastra ali, os sistemas de fato usam aquilo, né? não é só uma base de dados que a pessoa vai lá para verificar os dados, não, tem sistemas que acessam aquela informação para gerar regras de roteamento, para entender a rede sem interferência humana, tá? então é importante que você deixe essas informações cadastradas, atualizadas então continuando aqui pessoal, então é, você identificou que você está recebendo alguns pacotes suspeitos aí, né e agora você está vindo com, ah, com aquele endereço de origem, né, que a gente já comentou aqui, que você vai, foi lá, identificou no log e você viu, ó é um endereço inválido aqui, por exemplo, um endereço privado aí, ou um endereço que ainda não foi alocado, né? E e aí pode ser que você esteja recebendo bogões, né? A gente teve mais cedo aqui a palestra do John Brown que explicou já falou, né, sobre o Team Curry, né? Então o Team Curry é essa ferramenta, né, essa plataforma que traz para gente uma lista de bogões, que é tudo isso. Que não deveria estar sendo publicado na internet, que não deveria estar uh, saindo, né? E a gente não deveria estar deixando com que isso chegasse na nossa rede, né? Então, o Tim Curry, ele traz essa lista dos bogões para a gente. Vocês podem fazer uma sessão BGP com eles e receber uh, a lista lá dos bogões e depois aplicar filtros nisso daí. Uh, eu não vou uh, me deter muito nisso daí, a gente está com pouco tempo aqui. Tá? Então eu passo agora para o Thiago Então, mostrar um pouquinho aqui o Tim Curry é, Tim Curry oferece uma série de serviços né, relacionados aqui à segurança, à área de internet né? A parte talvez mais famosa né, é a questão aí de Bogons né? Então é, ele tem uma série de formas de você... Fazer aqui o filtro de bogons. Então, pode ser né, um filtro. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Que eu acho que a página está desformatada. Tá. Então. É. Acho que vai ficar assim mesmo. Então, tem uma série de formas de você fazer aqui os filtros de bogon. Né, eles mostram, por exemplo, uma lista né, já de bogons conhecidos que você pode filtrar. Uma outra opção né, é você fazer uma sessão BGP com eles e eles vão te mandar né, uma lista de tudo que deve ser filtrado né, de forma atualizada. Então, toda vez que né, for alocado um bloco novo, né, ele vai lá, atualiza essa tabela de bogons e envia para você. Então, tudo que chegar ali, você sabe que não deveria estar na sua tabela BGP. E você manda descartar. A questão aqui é que você precisa confiar na instituição. Né? Porque se acontecer algum problema e eles mandarem a informação errada para vocês, vocês vão filtrar a informação errada. Né? Então tem que ter a consciência, né, quando utilizar esse tipo de serviço, né, que isso pode acontecer. Raramente isso acontece? É, é raramente isso acontece, mas pode acontecer. Né? Então tem que ter essa consciência. Tá? Então, quando você for utilizar o serviço de Bogons aqui do Team Curry, você verifica qual é a mais interessante né, para você e aí você aplica isso na sua rede. Né? Aplicando o filtro de Bogons, você já garante também que né, muitas coisas que não deveriam estar na internet já vão ser filtradas e não vão propagar ali, né, para o resto da internet. Então, passando agora para a parte dos softwares. Tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, o problema dos endereços espufados. Né? E aí você quer saber se dentro da sua rede, algum cliente seu pode mandar pacotes espufados, ou seja, com endereços incorretos. E você gostaria de saber também se seus filtros que você aplicou estão funcionando. Como que você pode verificar isso? Aí a gente tem o Kaida, tá? que é um centro ali de análise que disponibiliza um software, que é Open Source, que é o Spoofer, para você fazer testes. E a ideia é que você utilize ele na sua rede, ele vai gerar esses endereços errados, vai mandar nos pacotes e vai mandar para o servidor deles. Se, por acaso, chegar o pacote até o servidor deles, vai identificar que seus filtros não estão funcionando. E aí você tem que corrigir. Se tiverem funcionando, não vai chegar lá e ele vai gerar um relatório que está tudo certo. Então, é um software que você pode instalar, ele gera esse report, esse relatório para vocês e vocês podem verificar se, por exemplo, as suas, os seus filtros de spoofing que você tinha ali visto no Manners e aplicado, estão corretos. E aí eu passo para o Tiago. Ok. Então, eu só vou fazer o logout aqui porque eu acho que caiu. Então, vamos voltar aqui. Pera aí. Beleza. Então, o Kaida, da mesma forma que o Tim Curry, tem uma série de projetos aqui, um monte de software que você pode utilizar. Né? O mais famoso talvez seja né? o próprio Spoofer. Tá, mas tem uma série de outros softwares que você pode utilizar aqui também para verificar né, questões de seguranças referentes à sua rede. Então, está é... meio lentinho aqui. Vamos ver se eu consigo acessar. Mas, de qualquer forma, Kaida, Tá? Você vem aqui no site do, do Spoofer, né? e aí você tem aqui né, a parte de fazer o download. E aí ele vai te dar aqui né, a lista de serviços, no caso aqui a gente está no Ubuntu, né? a gente só adiciona aqui esse repositório e instala no equipamento. Se você tiver um Windows ou um Mac, você baixa aqui esses outros softwares. E aí, para rodar né, o Spoofer, basicamente você vai é, rodar aqui né, o Spoofer. No caso aqui você pode rodar o, o, o cliente mesmo, né, mas se você rodar o Prober, ele já vai começar a fazer a, a validação. Olha só, está sem internet. É. E aí, peraí. Vamos lá, resolver isso aqui. Então, vamos lá. Então, agora ele vai começar a verificar e fazer o teste do spoofer. Né? Então, ele vai tentar fazer um monte de pacotes falsos e ver se isso chega... Lá no medidor deles, né? E ver se isso está passando aí pela internet. Então, se a sua rede não tiver um anti-spoofing, ele não estiver aplicando a BCP-38, esses pacotes eles vão sair da sua rede. E o grande problema disso é que o spoofing ele permite né, ataques de amplificação. Então você usa serviços abertos de DNS, serviços abertos de NTP para fazer ataques de amplificação em cima de outras pessoas. Né? Então, é um problema bem grave, né? e por isso que a gente tem tanto a iniciativa do Manners, né? e você tem aqui né, sistemas para validar se de fato a sua rede está protegida contra spoofing. Tá? Então, se você quiser verificar depois a sua rede, é só baixar o spoofer do Kaida e rodar esse teste aqui na sua rede né, no seu equipamento e aí ele vai te dar um relatório né, do que aconteceu durante essa validação aqui nesse laboratório eu estou atrás de um NAT né, então ele vai basicamente falar que muitas das coisas aqui não vão funcionar porque está atrás de um NAT né, o ideal é que você tenha um IP próprio para poder verificar um teste um pouco mais confiável tá, mas aqui né, é só para vocês poderem ver como que isso aqui é feito né, justamente para é, você poder usar isso né, tanto para fazer o troubleshooting da sua rede e verificar se está tudo certo como também para usar esse relatório para provar para outras pessoas que de fato a sua rede né, está aplicando o anti spoofing porque você não só aplicou as políticas como isso é testado e validado. Né? Então olha só que interessante. Quando você terminar. O teste do spoofer. Ele vai gerar aqui. Uma, um link. Que você. Pode abrir aqui. No seu browser. E ele vai te dar um, um report. Do que aconteceu. Né? Então. Olha só que interessante. Né? Você consegue ver aqui. O, o mapeamento do que aconteceu da sua rede, né, e o teste aqui do spoofing, né, então aqui no caso ele falou que foi bloqueado por conta do NAT, né, mas aí você consegue verificar justamente os testes que foram feitos e o que, que foi passado ou não, né, dentro do spoofing, ok? Então é um software bem simples aí que serve, né, para vocês poderem usar aí dentro da rede de vocês, é um software open source, né, muito simples de usar. A gente volta agora, pessoal, lá para o problema das rotas, né? Como é que eu consigo monitorar as minhas rotas de uma maneira, com, com uma certa constância, né? De uma maneira que eu consiga a todo momento saber o que é está acontecendo, né? Então, a gente vai estar tá utilizando um novo software, né? um outro software para fazer isso, que é o BGP Alerta. A diferença é que ele é bem parecido lá com o BGP Mon, mas no sentido que aqui você vai instalar isso é, dentro, em uma máquina que vai tá estar tá na tua rede, né? E a partir dali, essa máquina vai ficar monitorando ali todos os teus anúncios BGP e vai ficar gerando alertas né, quando qualquer a mudança naquilo dali acontecer. Uma outra diferença é que com o BGP Alerter você também consegue monitorar é, a, o teu RPKI. Né? Então, se as questões lá do, do Trust Anchor... Se tiver alguma modificação, ou se você tiver alguma rua ali que mudou, ou ela também vai te notificar se aquela rua ela, ela foi inspirada, se uma rua sua ela foi deletada, adicionada, editada. Então tudo isso a gente consegue monitorar com o BGP Alerter. Eu acho que a gente trouxe um laboratório, só que a gente está sem tempo, Tiago, para. Você consegue fazer isso bem rápido. Você... Então, vai ser um speedrun aqui de <risos> laboratório, gente. É aqui, ó, BGP Alerter, o site do GitHub. Vocês baixam esse carinha aqui. Né? É, você pode baixar o um release pronto, né? que é só um bináriozinho que você vai executar. E é bem simples tá? para você fazer isso. Tá? Você só vai a... acessar aqui no... o arquivo que você baixou. Né? É, eu vou só apagar aqui os arquivos que já... Foram prontos aqui. E aí vocês vão ver aqui a primeira vez de como que você usa isso. Né? Então aqui ó, eu tenho o BGP Alerter baixado. Né? Então, é só executar ele. Aí ele vai fazer algumas perguntinhas para você. Ele fala: ó, não vi nenhuma configuração. Você quer fazer a configuração automática? Então vamos lá. É, vamos tentar fazer aqui a configuração né, desse sistema. E, obviamente, que ele está lento. Né? <risos> vamos ver. Eu vou fechar aqui para melhorar a memória RAM. E aí, né? É, ele vai pedir o meu SN e aí ele pergunta se eu quero ser notificado se alguma coisa acontecer né então eu vou marcar sim e aí pronto configurou já, aqui a configuração básica do BGP Alerter, ele já vai verificar na tabela BGP ali o que está acontecendo, já achou aqui os dois prefixos, né, o barra 20 e o barra 32, achou os downstreams e os upstreams, e aí sempre que tiver alguma modificação aqui, ele vai me gerar um alerta. Esse alerta eu posso configurar no arquivo de configurações deles, né, então falar, quero mandar um e-mail, quero mandar uma mensagem para mim quando isso acontecer, né, e é como se fosse o BGP Mon só que open source, gratuito, né? E uma quantidade ilimitada de rotas aqui que eu queira monitorar. Tudo bem? Então é bem simples aí de você configurar o BGP Alerter. Para a gente concluir aqui, pessoal, a gente vai falar sobre alguns projetos bem rápidos. Porque às vezes... Uh... O problema não está no ASP, né? ele não está lá no sistema autônomo, ele está lá no usuário. E pensando nesses casos aí, quando a gente trabalha com usuários, nós do NICBR, a gente tem alguns projetos que visam né, é, falar um pouquinho sobre o que é ser um bom cidadão, o que é ser um cidadão na internet. Né? Então a gente tem esse projeto do Cidadão na Rede, tá? que é um projeto onde a gente disponibiliza ali vidinhos curtos de 15 segundos de segundos que vão estar ali explicando alguma coisa sobre a internet. Então, a gente tem ali vídeos que vão falar das questões técnicas da internet, lá em 15 segundos, né? Então, a gente vai ter vídeos falando sobre a infraestrutura de redes e a internet, falando sobre as, as responsabilidades e deveres né? Que, o teu, que os usuários, nós como usuários, nós temos ao estar acessando a internet, questões de segurança e os padrões webs. né? Esse projeto Cidadão na Rede, ele está disponível em português, espanhol e inglês. Então, vocês fiquem à vontade ah, para apoiar o projeto. O que isso quer dizer? Quando você se torna apoiador do projeto, você pode subir a logomarca da sua empresa e fazer o download desses vídeos ah, educativos ah, com a logo da tua empresa de maneira automática. Você faz um pequeno cadastro, sobe a logo lá... E a partir dali, você consegue fazer o download desses vídeos do Cidadão na Rede de maneira grátis, certo? E com a logo da tua empresa. E isso, sim, também é uma maneira de você apoiar o projeto, né? E, e disseminar conhecimento para os teus clientes, certo? Ah, nós tivemos aqui já alguma palestra da, do Cert, da, da, da Lucimara, do BR ontem. E o CertBR, ele está disponibilizando a cartilha de segurança, né? Para a internet, a cartilha, né, alguns desses fascículos, alguns deles já foram traduzidos para espanhol, certo? Então vocês conseguem estar utilizando a cartilha e fazer o download desses, uh, desse conteúdo em espanhol. A gente tem em português e espanhol, vocês podem ficar à vontade, acessar aí o link e fazer uso dessas cartilhas de segurança que vai ter orientações de como se comportar na internet, e explica também alguns conceitos né, de segurança na internet. E assim vocês conseguem, talvez, mandar para os usuários de vocês e fazer com que eles aprendam um pouquinho mais sobre a internet. Mas um projeto que a gente também tem, que é o programa por uma internet mais segura. Né? O programa por uma internet mais segura, ele traz ali para a gente, também é um programa encabeçado pelo NICBR, ele traz para a gente ali esses, uh, esses três pontos. Né? A gente vai estar tá ali aplicando as melhores práticas né? contra ataques de amplificação. Né? O próprio o CERT-BR ele notifica os AS brasileiros né, que ali ele vai que ele tem algum serviço mal configurado na rede dele, então ele notifica para ele dar uma olhadinha naquele serviço né, que está utilizando que pode ser utilizado para fazer ataques de amplificação né, então um servidor NTP aberto, um DNS recursivo aberto, entre outros uh, serviços que podem estar tá ali, o CertBR ele faz isso para os AS brasileiros né, então e assim a gente tenta diminuir que a fazer com que ataques de amplificação saiam das redes brasileiras. Uma outra, uh, outra coisa que uh, o programa Internet Seguro está pregando, é, são as questões lá do Mainers. Então, todas aquelas configurações lá de filtros, anti-spoofing, validação e coordenação, a gente está aqui reforçando e a gente também fala sobre as melhores práticas de Hardening, né? Já falando lá, já a questão de equipamento, configurar os equipamentos de, da maneira correta, não deixar protocolos inseguros, é, autenticar o usuário, entre outras coisas que vocês podem estar olhando aí. A gente deixa aqui o site para vocês ah, verificarem. E por último, o Top, né? Que também é um projeto ah, encabeçado pelo NIC.br, que é uma plataforma onde vocês conseguem testar se os padrões, né, se aquele site, se aquele serviço do seu site, se teu seu e-mail, ou se a sua rede já utiliza IPv6 ou DNSSEC, e, você, e assim você consegue ver se uh, eles já estão sendo desenvolvidos com os melhores padrões técnicos internacionais mais modernos de atualidade. Então vocês entram lá no top.nic.br, colocam o site de vocês... Certo? A empresa de vocês, o e-mail, e lá ele vai ter uma lista lá, com todas, ó, passou nisso, aqui você precisa dar uma melhorada, verifica essa informação aqui que está faltando, esse site só é acess... você só consegue acessar ele em IPv4, e assim você consegue, você tem uma porcentagem e você já consegue uh, ver ali onde você precisa atuar para melhorar o teu site. Para a gente não se alongar muito, o que a gente queria deixar também de uma mensagem final, é que é importante também, vocês como administradores de rede, compartilharem informações entre si. E aí é interessante participar de listas de e-mail, tem algumas listas brasileiras que a gente está botando aqui, tem lista do LACNOG, NANOG, do Brasil Fórum, que vocês podem participar e trocar informações, porque assim a gente consegue resolver os problemas muito mais rápido, com a ajuda dos colegas que trabalham com redes. Então, passando aí algumas coisas, lembrando que nem sempre você busca sua informação em lista de e-mail, você pode buscar também em grupos de Telegram, Facebook, Whatsapp, Discord, procura no seu país que você vai achar um grupo de discussão de redes e você vai poder participar e buscar informações de como melhorar a sua rede, tá, então troque informações. Deixando aqui no final os links das ferramentas que nós utilizamos, a apresentação já está lá no site do LACNIC, então se vocês quiserem, vocês podem olhar lá e aí vocês vão baixar todas essas ferramentas, tá? não vou me alongar muito aqui. E acho que a gente está meio que com o tempo estourado, na questão de questões, acho que não vai dar, mas a gente deixa também os nossos contatos aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode procurar a gente aí nas redes sociais ou mandar e-mail para a gente. Então acho que é isso pessoal. Muitas graças, um forte aplauso para Tiago, Eduardo. Y... Muito obrigado, um forte abraço para todos eles. Agora temos um pequeno espaço de perguntas. Se quiserem fazer aqui na sala, podem se aproximar do microfone. Se tiverem perguntas eh, remotas também. Não temos perguntas na sala. Muito obrigado a todos. Um forte aplauso para eles.